Peraí que eu vou fazer uma miséria aqui ó É, dá pra você quebrar Isso. Se você não errar né Eu sou muito bom, eu sou muito bom Relaxa